Eu, eu vou na primeira. direita, véi. Eu sou o meu. Caralho, nossa, rebento até, até na faca, velho. Ai, caralho um que sou sonso. O cara que é que é que esperou eu é. dar facada <risos> no cara pra jogar, velho. Pelo amor de Deus. <risos> ele, ele, ele não foi pra cima, si, né? Eu senti a maldade. Nossa senhora. <risos> Vamos Vamos botar, não. Vamos voltar meio aí? aí? Bora. Cai pra B, Dudu? Eu sou lá B, eu sou lá B. né, no caso. É da fonte eu acho tripa tripa tá vem segundo BTT morto três dois 2, 3, três três três três três três Você três três três três três três três três três três três três três três três três três três 3 três morto. três três três três três três não três três não. Tomei e meio voltei. Só vi um MF por enquanto, tô Tá, tô mirando no meio. Ah, que Tá lá no... Lá tá, atrás, Bertinho, o cara Nip, tava. Né? Cuidado no Nip. Nip no Xuxa você, entrou bom. entrou, bomb. Outro entrou. Bomb. Cai. Outro é bomb. Xuxa. xuxa, Tira a cara. Terminando, terminando. Tô no Coquinho, só. Pegar, é? Tem no bomb, morreu. Vai é. Pega a tá Colt no xuxa. xuxa. Aí, tá na sua frente. Fica tá eu tenho aquela flecha depois pro xuxo Passando esse Entrou morto, It's ok aí. nas costas do lado Vou bagar outros ainda PTT, é um Tem morto, ah, 10 de vida Tô entrando aqui. com 10, com 10 de vida, pode cravar e mata Tem ele oh. Botando uma mala, mala, mal, cravar mal. do o campo aqui ah. Caramba. O campo, o campo também. Deixei entrar meio, taco. no meio, taco um. Tô te protegendo. Foi pra tá. lado. Eu tô Eu girando, não precisa não. Nip é meu. Minha. Vou chegar garantindo nip aqui, tá? Pronto. Nip é meu, nip é meu, tá de boa. O nip. Mais um nip. Falta. Próximo é meu. Dois nip, dois nip, mais um. um então, Operei a é dois, taco. Tá. que tem mais um aqui. Mais um nip, mais um nip. Arguei. Valei a dois. Operei okay, é a eu vou segurar um flash quick pra vocês, senão a mola. Tá. Tá. Recoei, recorri. Peguei mais um meio, guys, 4 tá. meio comigo. Pode ter cair, tá? Né? morto os, Ué? Os Quatro meio comigo. Eu um barulho só, Tá aí, tapete. Aí, aí. Morreu. Tá. tá. Volto longa. Tá aqui. flash. Pode voltar é longa lá. Valeu, outra. Dando nada. De nada. De nada. Uh, tem meio, ali, é ah, tem uma smoke do meio, avançadaço aí. Molhei, molhei. Piri, piri, piri, piri. a passagem do vi, pra lá. Tá lá. Cemitério, Cemitério. Cemitério tá peixe. Ah. Sem bomba, é. Pode ser quebrado, ó. Gefão. No bomba. Gefão. Eu tô Tá no meio lá, acho... ah, eu pego, eu pego. Pode Pode afazar, pode Tem tempo. É, porque eu tenho medo de você. Me tem medo. moro. Ele morreu. faz outro morreu. cara não. outro O aí um Axe, Põe uma E já vai lutar. Rato Um, já é um rato, Bertin. Acabou é... Vou te jogar, é no meio. É. Foi mal. Tá, tudo yeah, é. que, é que eu vou... eu vendo, quero... caverna tá pegando. Tá, quero tá. vai quero ver caverna. caverna um Vai, Um caverna. É, caverna morto. Joguei uma meio. Mais dois, mais dois caverna. Um meio. Dois caverna. Um meio morto, mais um caverna. Mais um. Fio do meio é meu, caverna ainda, traz o corpo. banana botando, voltando. banana agora. Ah, não. tá, pulando ali. Só buguei é mesmo. Eu tenho na mão aqui, Dudu. Morto. Ele mão, tá? Pode pegar meio. Tá. Ele pode estar, bem, é, mole. ficando, ficando. no meio. Mais um, talvez. Ficando no Pra caos. Caos. Tá pra cá, olha. Mole Chega aí. Não passou. Olha cá. Ah, na boca da caverna. Deixa a caverna aí de Vai ver. Nossa, me matou no lag caverna. agora é só jogar xixi agora. Batei morto. Joga na caverna. Matei um varado. Nossa, matou dois. Vocês estão oh. um bichão, hein, mano. Obrigado Caverna ainda Vou levar a carro aqui Leva É o fato do nosso time do sc 5 sim, Pô, véi EP é meu, toque Tem Xuxa 1 Entrou Ai, tomou varado Xuxa, ela fit no campo Travei Xuxa Daí, tapete Xuxa, tapete tapete Xuxa meu Cuidado do arco aí, viu Xuxa C4 Xuxa e tapete Morreu Tapete 2 mil Tapete Iiiiiiiiiiii! Aiiiiiiiiii! Eu falei não que eu te amassei, né? Amei ele! Eu nem falei nada. Dá pé? Dudu, Dudu. tá uma coisa aqui nova. Sim, muito boa. Tem um de flash meio. Um tapete. Ai! Pega lixo bicha. Foi, do meio. Meio entrou meio, um. Meio. Um entrou meio. Me protege. Tirei cara do Nick. No um meio e um campo. A gente protege, Outro Morreu. Outro morreu. Outro morreu. O o morreu. Morreu bem Jogador. falou que ele mata ah, eu quero arranjar um <risos> velho. Vai segura. <risos> eu smoco outro de Cego. Eu ah, não. não, não, não, não. Tá. Batei, batei, batei. <risos> um tenho... um caverna, Tem um caverna. Tem um... Embaixo do campo peixe porto. já vou matar um caverna. Ele tá? o Ah, embaixo do campo Caverna Nossa senhora. Caverna boa, C4. Ah, é pra mim ainda. Tava do Gwep aí. Tô meio. brincando na areia. Ele saiu ou ele voltou? Ele caiu, acho. Sei. Viu? Ficha. Voltou no meio tô varado. Tá, tá né? MF. velho, vou acabar o de zero. Vai não. Eu aí, a zica inverte, tá ligado? Ganhei uma carreira dela, mano. Quer o chamei ou Bartol? E o cara tá marcando aqui ó. Matei uma piscina. Tem uma cima da Gabi, pode, com medo base? Não. Pode. Pode, pode voltar, tá? Se os caras tiver paciência. Tô aqui só BTT. Pode voltar. Tá com Dois. Cobra pra mim de novo, mano. Sai lá da areia correndo. Se os caras meio. Fudeu. Pode bugar. Rush B, rush B, espada. C4 comigo, guys. c quatro ficou. Mais cara pra ver aqui. Né? Banguei lá. Passou a piscina. Piscina. <risos> ah não. Ainda cê vai zoado. Aí não, aí Vai sim. Tá vai, vai, vai. Tem MF. Tô muito cego. Tem um banana, banana, tem um banana, tem um banana. Bro. Banana. Morreu. Campo é um. Caverna, morreu. Botei caverna. Tem o um campo, eu acho. Eu fui pra lá, Bart. Tinha mais 5. outro meia. Bolei, capo. Caminando tá feio. Vou sair daqui nem né? fudando. Banana é minha. Aaaaah! Dois campa. Embaixo duque. do campa. É, Meia uhum. Vou abrir é então. os mapas. É morto Mais uma vez C4. Morto. agora do Olha Caramba, o B, Tá da B depois. Ficou Caramba, você demorou muito pra falar. Você então. flash, tá? Pica, carro. Vamos indo pra banana, vou bangar um amuro. <risos> precisa não, precisa é. não. O Nico, precisa, tá precisa, o, Nico... Precisa. o Nico tá aqui. O Nico. O Nico tá aqui, ah, é. Aí, Eu já ia abrir ele, mano. Tá aí, tá, aí, tá colado. tá colado. Tá Nossa. <risos> <risos> corta, corta. Mais um corner. corner, Ô, o, Nico tá mais um corner. o Nico tá aqui. Nico é é tá meio. aqui, caralho. É é Oxi. Muito obrigado. Caramba, caralho.